Oi, minha gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live especialíssima. Vamos começar a semana da constelação familiar. E hoje eu tenho uma convidada, uma convidada aqui muito especial, Jeane Duarte, terapeuta quântica. Deixa eu, Geane, não posso atender você agora, não. já estou na live. Deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Mandar uma, uma, uma mensagem Peraí, aí, deixa eu ver aqui se está acontecendo alguma coisa com ela Espera aí, só um minutinho gente, deixa eu ver se eu consigo falar ela por aqui isso, por favor, tu pode, tu pode ligar aí para a Jeane para saber se está acontecendo alguma. Ah, ela está aqui já. É, Sentar request. Vamos ver aqui. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos ter uma live muito especial aqui. Boa noite, Boa eu tava, noite! Eu tava me ligando, mas eu, tava, eu já tinha começado a tentando falar com você. Por isso que eu não pude atender. Sim. Ah, Baixa um pouquinho, tá cortando um pouco sua testa. Tá. Vê se, Boa um noite, pouco. pessoal. Organizando aqui. Uhum. Pronto, aí tá. Aí tá legal. Um pouquinho. Boa noite. Estamos chegando aí, gente. Olha, Vamos saltar esse avião, Laís, vamos chamar, vamos chamar a gente para essa live. Né? Essa live é muito especial. Então, quem está... Pessoal de Constelação Familiar, quem não é de Constelação Familiar. Pessoal, nossos alunos, ex-alunos. Então, a gente está... Essa semana, nós estamos é, retomando é, o Constelar, o maior congresso internacional de constelações familiares, e eu vou fazer uma série de lives. Né? Vou fazer uma série de lives até quarta-feira com consteladores, consteladoras, né? Na verdade, eu convidei só, só mulheres, porque as mulheres estão dominando essa área do, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal é impressionante. Eu vivo de zerozão, mas vamos chegar junto aí, as mulheres vão ocupar todos os espaços, né? As mulheres estão realmente investindo muito. Então, eu vou apresentar a Jeane aqui para vocês, quem não conhece, a Duarte é terapeuta, atua como Teta com Teta Hill, constelação familiar, florais de barco, e é também instrutor oficial de Tata Hill. Hillin. é facilitadora do Círculo de Mulheres do Feminino Sagrado, tem diversas formações, inclusive comunicação não violenta, e também é uma estudiosa da psicologia budista. Já é um prazer rever você por aqui. É, espero que a gente tenha uma noite aqui de conteúdos muito especiais, com certeza. As pessoas vão poder desfrutar. Né? E só apresentando para vocês a questão das constelações familiares, Ano passado eu organizei o maior evento internacional de constelações familiares. Sou entusiasta das constelações familiares. No meu primeiro livro, Princípios Quânticos do Cotidiano, tem um capítulo sobre as constelações familiares. Eu recomendo a todos os meus alunos, aos meus seguidores, que invistam nesse conhecimento, porque ele traz uma amplitude que aponta exatamente a dimensão humana em todas em todas as áreas, uma compreensão expandida e, e, e mostra como nós vivemos todos em trabalhados emaranhados né? e que a gente precisa, sobretudo, olhar para nossa história de vida, é, principalmente é, os nossos pais. né Então, é, essa live essa live de hoje, nós vamos falar exatamente, a gente aí trabalhando há muito tempo com constelações familiares, tanto presencialmente como é, constelações online né e nós é, escolhemos esse tema, ela me sugeriu e eu disse, perfeito, porque esse tema é uma das coisas que eu venho mais trabalhando, é uma das coisas que eu mais digo às pessoas, as pessoas ter sucesso na vida, estão querendo ter prosperidade, estão querendo ter saúde, estão querendo não sei o que, mas às vezes não, não tem o básico, que é esse resgate da relação com os pais, então nós fomos educados numa cultura onde a gente quer que os pais sejam é, é, feita nossa no nosso formato, né? E aí o Bert Helling traz essa, a importância da gente tomar os pais. A gente não está aqui para mudar os pais e sim tomá-los como são entender que eles nos deram o que eles podiam dar, né? Muitas vezes nossos pais tiveram uma vida muito mais difícil do que a nossa e agora nós estamos aprendendo exatamente que nós, o que eles não nos deram, nós precisamos aprender na vida. Então, Jane, eu vou passar a palavra para você, para que você possa compartilhar conosco, né? como é que você, como é que você, como consteladora, né, uma pessoa que está lidando diretamente com, com, com muitas pessoas que estão em busca de ajuda, você ainda as pessoas normalmente é a questão básica que desencadeia, eu diga, a relação com os pais seria o o, o, o o cerne principal da maioria dos problemas das pessoas, ou seja, quando as pessoas não resolvem os problemas com os pais, normalmente elas tendem a se emaranhar nas suas vidas, seria mais por aí, então seria o, o, o caminho básico para uma pessoa começar a trabalhar uma constelação Seria exatamente olhar para a relação com os pais? Sim, Wallace Boa noite a todos, a todas Gratidão, Wallace, por estarmos juntos aqui E falando desse tema, não é porque esse tema é muito importante Sempre é importante E principalmente agora, nessa fase de pandemia Onde a gente está muito voltado para dentro, para dentro de nós, né? As distrações diminuem lá fora, a gente não acessa muitas distrações E parece que tudo que precisa vir de dentro de nós para a gente olhar Então surgem emoções, sensações, né? Lembranças E tem surgido muito relacionado aos pais é, Eu tenho recebido muitas pessoas que estão querendo olhar para os seus relacionamentos com os pais né? Com a mãe, com o pai Então é um momento que isso está surgindo E a gente precisa olhar mesmo não é? Porque, como você disse, é a base né? É a base Porque estamos vivos aqui né? Numa nova existência, numa nova vida Em função deles E muitas vezes a gente pode se perguntar Por que, que a gente deve aceitar né? Aceitar esses pais Assim como eles puderam ser. Esse é o nosso tema hoje. Hum. Em primeiro lugar, porque... Você tem como melhorar a sua iluminação? O pessoal está achando um pouco escura. Tem, tem, tem algum... Algum... algum... Veja o... se tá bom assim, olha. Assim? Está um pouco melhor. Um pouco melhor. Uhum. Assim? Acho Agora? Que... Acho que tá Beleza, um pouco melhor. Pessoal. Melhorou, melhorou tá. Tá. Então, eu estava falando que em primeiro lugar Nós estamos aqui, vivos né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a vida E essa vida veio desses pais Bastaria O, o criador das constelações familiares, Bert Helling, ele diz Bastaria esse motivo para a gente ser grato Bastaria apenas um motivo Porque para dar origem a uma vida é preciso coragem né? E toda a nossa vida e a nossa história de Tudo que a gente viveu e quem nós somos E quem nós poderemos vir a ser Tudo isso é em função porque a gente teve exatamente aquela mãe e aquele pai Exatamente do jeito que foram E por isso que a gente pode receber Receber, né? receber digamos assim Receber o que nos pertence E o que é que nos pertence? Nossos dons, talentos e o nosso propósito divino né? Assim como um pé de abacate tem um propósito É só ele que dá o abacate Então cada um de nós temos propósitos específicos né, Nas nossas vidas Então isso aí é o que nos pertence A capacidade de expressar esses propósitos De fluir na vida sabendo quem eu sou quem, A quem eu veio, né? Quais são os meus dons e talentos? O que é que eu tenho para oferecer para esse mundo? Então, é isso que a gente, que nos pertence, né? a gente recebe quando a gente recebe essa vida. Essa vida que a gente tem, que a gente teve, que veio através dos pais. Então, isso é realmente o básico, assim como você fala, o básico para a gente fluir na vida. Vou seguindo, tá? Pode, pode ir seguindo. Se você puder mudar um pouquinho, a, porque tá, a luz do, do, do, da iluminação está refletindo nos teus óculos. Né? Puder, bota ela um pouquinho inclinada para diminuir esse, esse brilho. Vê se ela inclina. Agora? Agora? É, melhorou. Estava refletindo muito, estava cobrindo seus olhos. Ok. Então, a vida. Eu digo sim a vida. Né? Quando eu quando eu aceito eles como eles puderam ser né? E isso não é só a vida lá fora né? É a nossa vida Porque quando a gente pode compreender Que os pais puderam ser daquela forma Porque eles têm uma história de vida Eles tiveram histórias de vidas próprias né E a gente pode olhar para eles dessa forma a gente pode também, dessa forma Abrindo o coração A gente pode receber também a força dos ancestrais Todos, digamos Imagine a força dos nossos avós Imagine a força dos... Quando eu digo força, é também Atitude, garra, sabedoria, conhecimento Os desafios que eles passaram E que cresceram com aquela história de vida que eles tiveram os ensinamentos, né? o campo de energia dessa sabedoria. Então, quando a gente diz sim para os pais, a gente também recebe essa força dos ancestrais, né? essa coragem, esse aprendizado. Né? Tudo que eles fizeram para a vida seguir, para eles a gente recebe de alguma forma de maneira inconsciente energeticamente quando a gente diz sim aos pais e se a gente não pode dizer sim aos pais a gente quebra esse recebimento desse fluxo esse fluxo de sabedoria de ensinamentos não é então a gente quebra com isso então além da gente receber a gente ser capaz de receber o que nos pertence ou a capacidade de, de fazer, é, expressar os nossos dons, talentos, nossos propósitos, nossa vida fluir, os vínculos, né? A gente também recebe a força da sabedoria, dos sentimentos dos ancestrais, quando a gente diz sim, a gente não bloqueia isso, não é? Então, veja quanto... Sim. Só dizer, as pessoas estão perguntando, a live vai ficar gravada sim, vai ficar aqui no, no, no, no Instagram, viu? Ok. Então, veja quanta coisa a gente pode receber quando a gente diz sim. né? Primeiro, a gente não vai se autopunir, porque se a gente recebe a vida, que é, a, é o que é essencial, que é a vida, e acolhe, eu recebi essa vida desses pais, do jeito que eles puderam ser. Ou mais afetivos ou menos afetivos, mais cuidadosos, menos cuidadosos, né? Mais olhando para a gente, menos olhando, né? Mais ou menos nutrindo. Então, do jeito que eles puderam ser, e a gente acolhe isso sem julgamento, sem é, mágoa, sem, né, sem querer uma idealização desses pais, quando a gente... Pode compreender isso e dizer esse sim. É, a gente está dizendo sim para nós mesmos, porque nós somos esses pais também, além desses ancestrais, né? Todo o campo de energia e de matéria, desde que aqueles, é, aquelas duas células se encontram para gerar, para nos gerar, né? E construir essa vida. Desde todas as informações, elas estão dentro da gente. Né? Simbolicamente, Bert Helling diz nós somos 50% o pai e 50% a mãe. Então, imagine, quando a gente nega esses pais e esse vínculo com eles, a gente está negando a gente mesmo. Então, é, é um mas, tipo mas, inconsciente. É, só, só fazer, só fazer uma, uma observação, mas não é nem simbolicamente, é realmente porque a gente recebe 50% dos genes dos pais, do pai e da mãe, Sim. entendeu? Nós recebemos okay. assim. Matematicamente, pais... né, Wallace? também Geneticamente, nós herdamos 50% do gênero do, do gênero do pai e 50% da mãe Então, pai e mãe, quando você está negando pai e mãe Você está negando um pedaço do seu, ou seja, a metade, né? se for um deles A né? metade, <risos> exatamente então, então, a gente está negando a gente mesmo a gente uh -huh. e quando a gente nega a gente mesmo Como é que a gente pode se sentir nessa vida? Não é? Quando a gente nega a gente mesmo A gente está se autopunindo não se sentindo merecedor né? De tudo que há é de bom nessa vida Se autopunindo né? E aquela sensação de, de identidade né? De assim, eu sou essa Eu sou esse Eu sou essa pessoa tá? Que tem uma origem Que tem um jeito de ser Que tem um propósito Que tem qualidades, dons então, esse E que sei o que eu quero, meus objetivos nessa vida, meu propósito. Eu, eu estou aqui para quê? Né? O que, é que eu carrego comigo de força? Quem sou eu? Então perde também um pouco desse senso de identidade. Hum? E isso pode gerar um vazio também. Um vazio, uma falta de propósito. E muitas vezes eu já atendi pessoas... Com depressão E por trás tem essa questão né Então, às vezes, depressão, ansiedade Pode ter a ver também Com esse não acolhimento dos pais Do jeito que puderam ser né? É como se a gente se sentisse incompleto Vazio né Às vezes passivo Diante da vida, do que precisa ser feito Diante do seu trabalho né Então Passivo, porque a mãe vem com essa nutrição, com esse cuidado, né? com, essa, com esse jeito de proteger, e o pai vem com, como aquele pai que pega a criança e, e joga para o alto, uh, e pega no colo. Então, uh, ajudando para que ela possa ir além dos limites, expandir, crescer. Então, essa capacidade de se arriscar. Né? Então, tudo isso. Né? a gente está dizendo não. Ah, mas se eu recebi pouco. O pouco que a gente recebeu também já pode ser o suficiente para a gente ir para o mundo. Né? Então, quando a gente diz esse não, essa não aceitação, é como se a gente estivesse excluindo a gente mesmo. Né? Excluindo a nós mesmos. Então, é muito sério e é muito importante é, eu tenho dito a muitas pessoas que me chegam, que têm chegado pessoas, né? Para fazer uma constelação o um atendimento de Teta Healing. Então, vamos aproveitar esse momento, que é um momento para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para esses vínculos, como é a nossa vibração em relação a esses pais, sabe? É, e a exemplo, gente... deixa, eu trazer, a gente... deixa eu trazer algo aí para que você também possa... É, colocar dentro desse contexto, está muito boa a sua abordagem. É, tem um tem um aspecto também que eu que eu observo muito né? a, a partir da minha própria experiência pessoal também. Né? Eu tive conflitos com principalmente com meu pai, mas também tive algumas dificuldades com minha mãe, né? É, e e também da observação das pessoas que me acompanham, familiares e tudo mais, né? O que eu percebo é que as pessoas que que negam os pais no momento que você está negando os seus pais, essa resistência conecta você é, a repetir aquele programa, né? Então, você vai encontrar pessoas que resistem muito aos pais, que negam os pais e que se comportam, às vezes, pior do que os pais. Aquilo que elas criticam nos pais, elas tendem a reproduzir aquele padrão, né? Então, é como se que Sim. isso gerasse um funcionamento, né? Onde a pessoa que nega, é que, não, que não toma os seus pais, como Bert Helge, essa palavra tomar é muito, muito ampla, né? É, então, ela uhum. tende exatamente a, a reproduzir o que ela está querendo e aquilo que ela critica, né? Então, isso é uma coisa muito interessante também, né? Sim, sim. Muito bom, Wallace. Isso mesmo. Então, assim, é... em primeiro lugar, a gente perceber que esses pais, eles tiveram a história de vida com os pais deles, né? Então, muitas vezes, aqueles pais, pai ou mãe, que não puderam dar aquele mínimo de carinho, atenção, afeto, cuidado. então eles possivelmente foram criados num ambiente onde eles tiveram muito medo, também possivelmente rejeição, possivelmente abandono, né? então às vezes as pessoas dizem ah, mas meus pais reagiram assim comigo, mas eles não tiveram esse abandono, né? aí eu digo, em primeiro lugar a gente não sabe a vida que eles teve, que eles tiveram a fundo, né? a gente sabe uma parte é. Em segundo lugar, esses pais Também, Wallace, você falou Em repetição me trouxe isso agora Muito importante Esses pais também podem estar repetindo Padrões de ancestrais tá? Lá atrás Então eles podem, essa mãe e esse pai pode estar repetindo um padrão De rejeitar, abandonar Não cuidar o suficiente Não valorizar o suficiente O filho Por porque pode estar trazendo padrões de comportamento, esse tipo de, de proceder também de um avô deles, de um bisavô, de uma bisavó, entende? Então, uhum. quando a gente percebe isso, a gente entra um pouco mais de compaixão e a gente é, é capaz de tirar essa pessoalidade. Ou seja, não é tão pessoal desses pais ter agido assim, não é tão pessoal conosco, é pode ser também um padrão do sistema familiar, que ele está repetindo esses pais para conosco, não é? E, e exatamente isso também. Se a gente, que estamos no aqui agora, nós os filhos, não olharmos para isso, essas sensações dentro da gente, esses vínculos e como lidar com esses pais, a gente não cura isso acolhendo esses pais. É, deixando o julgamento, a raiva, a mágoa. Se a gente não faz isso, possivelmente pode haver repetição para frente, para os nossos descendentes. Ou seja, algum de nossos filhos fazerem isso conosco, acumular uma mágoa conosco, porque a gente não não foi capaz de ressignificar a nossa emoção com nossos pais. Alguns de nossos filhos podem achar que nada que a gente faz é suficiente e julgar-nos porque acha que a gente não é um, um melhor pai a melhor mãe, então nossos próprios filhos podem se comportar assim ou netos para com os nossos filhos também ou os nossos filhos é, voltarem a repetir esse padrão de não conseguir olhar sufici suficientemente bem com mais atenção e afeto para os seus próprios filhos entende essa esse que você trouxe a repetição do padrão pode... isso Acontecendo, acontecendo nas gerações. Se a gente não dá um stop nisso aqui agora. Né? Com muito amor, com muita sabedoria. Se a gente não olha para isso agora. Como nós nos sentimos em relação aos nossos pais? Estou hum? comendo amendoim. Então, <risos> tem um amendoim torrado aqui que está conseguindo resistir. <risos> Sim. Eu estou vendo muitas pessoas falando Oi, boa noite, boa noite, pessoal Que bom que vocês estão aqui Muitas pessoas tra tra trazendo observações né? Ô, é, Eu ainda não sou muito expert em ficar olhando E ao mesmo tempo dialogando Talvez o Wallace já tenha mais essa experiência, tá? É. Então ele vai dialogar mais com vocês do que eu. Olhando aqui, é depois, depois a gente pede para as pessoas fazerem perguntas e tal Tem alguns comentários já interessantes É uma coisa muito que... Bom, é, veio aqui, Jana, é exatamente isso. A partir do momento que a gente começar a ter uma educação voltada para o que é essencial para a vida, eu fico imaginando que é, nós teríamos na, na, nos currículos, por exemplo, felicidade, o que é o amor, né? o que é o perdão, ou seja, treinar essas coisas. né? É, Sim. E, também, e, é, é, a, a, e essa visão sistêmica nos traz também a ordem né? do, né? do, né? do amor que o Bert Heergin Jesus já falava também do caminho do amor, Buda falava da... também tudo isso. Os grandes mestres espirituais sempre trazem essa coisa, né? De que nós precisamos entrar num processo de... O caminho pelo amor é o caminho é, que nós vamos encontrar soluções, né? O caminho da resistência, do ódio, da raiva, ele vai nos deixar aprisionados, né? Então, a gente compreendendo a extensão desse contexto já nos leva é, a... Ou seja, resistir a algo é a pior coisa que você pode fazer. Negar é a pior coisa que você pode fazer. Excluir é a pior coisa que você pode fazer. Então, assim se a gente parte dessas premissas, né a gente vai entender que nós estamos naquele lugar, se estamos passando por algum desafio, aquilo faz parte de um aprendizado, né que faz parte de um contexto familiar que às vezes a gente está dentro de um jogo aí para contribuir com a cura maior. né Ou seja, estamos, estamos dentro de uma responsabilidade maior né? E resistir, negar, excluir é o pior caminho a ser tomado. Então se a gente imagina se a gente pudesse ensinar isso para as nossas crianças desde cedo, né? Então isso você vai Sim. criar um mais leve, as pessoas vão levar para suas vidas muito menos peso, né? Sim, olha, isso mesmo. É muito interessante. A gente também olhar por esse ângulo, né? Que estamos aqui temos um propósito maior, além de um propósito específico divino, né? Que cada um tem, com seu jeitinho, com os pais que tiveram, porque uh, uh, muitas pessoas falam assim: ah, se eu tivesse outros pais, né? Seria, será que eu seria menos ou seria mais, né? A Albert Helling disse, seria menos, <risos> porque você está aqui com uma missão específica, você está aqui com um propósito específico divino, seu, de evolução. Então é como se você precisasse daqueles pais. E eles deram a vida, o que tem de melhor para você O resto a gente vai adquirindo com nossa sabedoria Com a comunidade, com as outras pessoas Mas a vida, só eles que podem E é o que tem de mais essencial Então se a gente olha para isso como essencial Percebendo essa essencialidade né? Essa preciosidade A gente pode olhar para a vida também com outros olhos Ou seja, percebendo a essencialidade da vida né? Que tem a ver com isso Nosso propósito geral é que estamos aqui é, Como ser humano Nessa terra, né? Expandir amor e consciência Em nós E contribuir para expandir amor e consciência No outro Então um grande propósito geral como ser humano, né? E o propósito específico Cada um tem o seu propósito específico Sua missão específica Que é a forma específica De você também Expandir, é, realizar esse propósito geral De expandir amor e consciência através dos seus dons e talentos específicos Cada um tem, todos têm, né? Então, muitas vezes, quando a gente não diz sim para esses pais A gente pode se sentir sem saber qual é o nosso propósito específico Se sentir vazio Qual é o meu propósito, meu trabalho né? Qual é o meu objetivo no meu trabalho Que tipo de trabalho me faz feliz né? É qual é a minha profissão, dúvidas na profissão, no seu propósito, ansiedade, depressão, né? se sentir carente também, porque do mesmo jeito que eu digo, meu pai não me deu isso, não deu aquilo, não deu aquilo, eu posso querer cobrar isso de vários vínculos, eu posso querer cobrar isso até dos filhos, dos relacionamentos com parceiros, das, dos colegas de trabalho. Né? Então, é, essa sensação de incompletude, Jana, a Ana... existe... Deixa eu pegar uma pergunta. Aqui, que É uma pergunta bem dentro do contexto, né? Ela está exatamente querendo saber como dizer sim para os pais. Ótimo. Quando dizer sim, como dizer sim para os pais? Eu até trouxe, daqui a pouco, no, do meio para o final, eu até trouxe uma para ler aqui para vocês. Uma linda oração que é uma vivência de Bert Helleg. Uma frase, como a gente diz, para os nossos pais e para as nossas mães, tá? Mas dizer sim é sair do julgamento Do julgamento de que eu fico emaranhada o tempo todo E isso me vem aquela sensação de que eu, é, os meus os pais me devem Não foram os melhores para mim Porque eles fizeram isso, aquilo, eles deixaram de me dar atenção Eles não me deram cuidado, carinho, afeto Não me abraçaram muito, não me tocaram Um monte de coisas que a gente diz Os meus pais não, não, não, não, não, tá? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está dizendo não para o pai. Está né? tá então, sempre no campo da reclamação, da reclamação, da queixa, né? Reclamação, queixa, julgamento e dizendo sempre não. Eles não... Na carência, no que falta, tá? Aí, quando a gente diz sim, é o contrário. A gente diz sim para o que aconteceu de bom. Em primeiro lugar, a vida. Eu estou vivo por causa dos meus pais. E eu estou vivendo essa vida por causa dos meus pais. Então isso, já, é, é, o Bert Helling diz, isso já é uma preciosidade Não precisava mais nada, tá? Porque o resto é porque a gente é, decidiu a nível de alma também viver com esses pais Exatamente sabendo quem eles eram Também tem uma explicação que diz isso, tá? Então dizer sim é dizer, meu pai, minha mãe, é, obrigada pela vida Obrigada, gratidão, gratidão E quando você começa a dizer isso no dia a dia No dia a dia Ah, eu não me lembro o que meus pais faziam de bom pra mim Eu não me lembro o momento que me abraçaram Eu não me lembro que me olharam Eu não me lembro Mas quando você praticar o dizer Obrigada, acordar Ou quando for dormir Obrigada meu pai, obrigada minha mãe Isso vai vir pra você espontaneamente Lembranças de coisas boas que você viveu E que você obscureceu aquilo por conta de você estar sempre dizendo não, só lembrando o não, o que eles deixaram na sua na sua visão de fazer com você. Então, essa é uma, é uma das formas de dizer sim para os pais. E a outra forma é perceber, aí você traz sua consciência, você traz a, o seu a sua percepção até conceitual de, de saber e acolhendo no coração também, principalmente, de que... Eles tiveram a vida deles com as dificuldades deles que fizeram eles ser dessa forma, como eu já falei. Ou então eles estão repetindo um padrão que que não é só deles, eles estão repetindo um padrão de algum ancestral que não deu esse cuidado, que não olhou da forma como a gente queria. Então, não é tão pessoal. Se não é tão pessoal com eles, eu posso olhar para eles com mais compaixão. E isso é dizer sim. Sim. Às Bom, vezes... Uma, tem uma pergunta aqui da Lia, que ela está falando, ela está trazendo uma reflexão sobre o comportamento da mãe dela, né? Então, ela está dizendo, a minha mãe disse que nada do que eu faça será o suficiente para ela. Como devo lidar com esse argumento? Eu senti-me livre, isso foi durante muitos anos, me esforcei muito. Sim, querida. Acontece muito, não é? Então... É... É entender que quando uma pessoa diz isso No fundo, ela também teve a história de vida dela Então se ela diz Se ela tem um padrão de autoexigência Em relação ao filho E traz Essa crença de que o filho não faz nada direito Possivelmente ela está reproduzindo Algo que ela recebeu dos pais Um grande olhar crítico Um grande olhar crítico Ela está reproduzindo isso Então, em algum nível Isso não é do pessoal dela, é do sistema Quando a gente começa a achar isso é do sistema Ela teve dor, teve medo De não se sentir boa o suficiente Possivelmente ou ela Ou os pais dela né? Então, quando a gente diz isso É para dizer que nós somos Todos um né? É como se muitos Habitassem dentro da gente A gente não é só a gente, eu, Jeane Eu, Wallace, você Nós somos muitos Dentro da gente Muitos e muitas dores que habitam no, dentro de nós Nós temos muita força E podemos ter essa força dos ancestrais a sabedoria, as coisas boas Mas também temos essas essas memórias que trazemos é, Do sistema familiar Então muitos estão dentro da gente Então a gente, quando está um pouquinho angustiado um pouquinho triste A gente poderia perguntar assim Quem é que está triste dentro de mim? Uma parte sou eu Uma parte é o sistema que eu estou trazendo A gente precisa se olhar como um sistema Somos todos um, o que é isso? Do mesmo jeito que Numa floresta Ali você vê tudo entrelaçado né? As raízes das árvores se Entrelaçam por baixo do solo Então um ajuda a outro A se nutrir Os passarinhos vêm e fertilizam né? E polinizam Para gerar vida Então tudo interligado, nada ali é isolado uma energia contribui com a outra Um estado de ser contribui para que o outro é, Manifeste a vida do jeito que é Então, do mesmo, Os planetas também né? O Wallace da física Os planetas aí Tudo né? Existem No universo a gente tem leis que regem o universo né? As leis As leis que, que fazem com que exatamente As coisas estejam no lugar Numa ordem Várias ordens, nenhum planeta cai na nossa cabeça Tem uma ordem ali É como se tivesse uma inteligência Que a gente pode chamar de inteligência divina Criativa, Deus Regendo para que as, para que as coisas Através dessas leis Tenham harmonia E contribuam para a evolução maior né Que a gente pode resumir Expansão de amor e consciência né? Então No sistema familiar também Essa inteligência Opera, tá? É como se a gente fosse um com um grupo familiar. Assim como a gente é com a comunidade lá fora. O um inconsciente coletivo. Tá? Mas um abraço, em algum abraço de Portugal, Jane. Mandando um abraço aí. Abraço, pessoal do Portugal. Beijos. Que pode bom. Seguir. Então, é como se nós fossemos. Nós somos um. Né? Então, quando a gente diz que é, a gente pode trazer um padrão que foi de um ancestral... E os nossos filhos podem trazer e repetir esses padrões. Por que isso? Porque esse campo de energia, de pensamento e sentimento está dentro de nós. E por que, que ele vem? Por que que repete esses padrões? Porque precisa ser olhado. Porque precisa ser curado para o bem do sistema familiar. Para que o amor possa se expressar. tá Por isso que Bert Helling traz é, as, as ordens do amor. Que diz que no sistema familiar, a gente precisa trazer as ordens do amor. E tem basicamente três ordens. Né? A ordem de pertencimento e inclusão. Tá? Então, eu preciso dizer sim a esses pais, aceitar como eles foram. Né? Transmutar essa mágoa, perceber, ter compaixão, acolher. Por quê? Porque eu preciso incluir, eu preciso colocar em prática essa ordem. Do amor no sistema familiar Incluir Porque se eu não aceito eles como puderam ser Como puderam ser Veja como é lindo essa frase Como eles puderam ser Se eu não faço isso, eu estou excluindo eu não estou obedecendo essa ordem Uma das ordens Que é o pertencimento eles, né? A inclusão A segunda ordem, a hierarquia não é uma, uma hierarquia autoritária, não, não estamos falando nisso Estamos falando de respeitar os que vieram antes da gente E que somos o que somos porque eles vieram antes, tá? Então a gente vai respeitar os pais olhando e percebendo que eles tiveram uma história E sendo grata pela vida que deram pra gente, que é o essencial, a vida Possibilidade de estar aqui nesse planeta Terra encarnada, tá? A vida então, quando a gente faz isso, a gente diz obrigada por gratidão, meu pai, minha mãe. Quando a gente está dizendo isso, a gente está honrando eles é, que vieram antes. Hum? A gente está respeitando essa hierarquia que permitiu a gente estar aqui para viver as experiências que a gente precisa viver. Então, é a segunda ordem. Eu falei. Não, pertencimento... tem, uma per... tem uma pergunta aí que tem a ver com essa questão do pertencimento da Maria. No, ele diz, e quando não incluímos um irmão nesta ordem da família? O que acontece? Quando o um irmão é excluído do, do, do, do sistema? Sim, precisamos incluí-lo Aceitar também as, as pessoas diferentes né? Muitas vezes essas pessoas estão repetindo padrões Que foram de outros ancestrais que foram excluídos Porque tinham aquele jeito de ser Estou dando um exemplo, tá? Não sei se é esse o caso Né? Ou então porque eles não são exatamente como a gente que gostaria que eles fossem Mas ele é um ser humano individual E ele tem um propósito E ele tem um jeito de ser único né? Às vezes precisa ser acolhido Então a gente está excluindo sim A gente não está honrando essa lei da inclusão Do pertencimento que eu falei Inclusão e pertencimento Segundo, hierarquia tá? Honrar os que vieram antes né? E terceiro, o equilíbrio entre dar e receber tá? Então os pais dão como eles podem Não podem dar se eles não receberam o suficiente né? Então a gente recebe, recebe deles Inclusive quando a gente recebe essa vida A gente já recebeu o principal né? Inclusive já estamos desequilibrados em relação a eles tá? A gente precisa equilibrar isso ao dar o nosso melhor para os filhos as gerações que vêm depois né? Os pais sempre dão mais Ah, mas não me deram tanta atenção Ah, me viviam falando que eu não era bom o suficiente Que eu não sabia fazer nada direito Não me deram abraços Não me deram isso Aquilo, a gente tá no não Aí a gente olha e diz Me deram a vida, foi suficiente Nossa, Jânia, preciso ser forte Para encarar assim Porque eu tenho mágoas, eu tenho dores, eu tenho marcas, Assim, né? Mas essa é você Essa somos nós Que somos assim mesmo Vivemos tudo isso Porque a gente vai ajudar muitas pessoas De agora em diante Porque a gente precisa curar isso Que não é, não é pessoal Dos nossos pais para com a gente É do sistema Afinal a gente está aqui nesse planeta Terra Para evoluir e crescer muito hein? Temos muito trabalho E começa com a gente, com nossos vínculos Né? Então, essa hierarquia também que eu falei, diz respeito a gente não julgar. Porque se a gente começa a dizer, meu pai não isso, minha mãe não isso, não, não, eu começo a julgar, julgar. Eu me sinto maior que eles, eles são pequenininhos. <risos> então, a gente precisa se sentir que eles são maiores, a gente precisa dizer um sim, até para eliminar sentimentos de culpa. Quanto mais culpa eles carregam para o resto da vida. Sobre isso, sobre essas faltas que a gente coloca neles Eles vão daqui para outra vida levando isso tudo e, e possivelmente vai nos nossos descendentes Vai voltar para ser curado por alguém Se a gente não pode curar agora Vai voltar alguém se sentindo culpado Um descendente que não vai poder dar é, Todo esse carinho e essa atenção para os seus filhos, entende? Então a gente, nós somos menores Somos apenas crianças perante os nossos pais. Aí a gente está honrando essa hierarquia. É bem profundo. Né? Ô, Jane, tem uma pergunta aqui, se você puder comentar também, a questão é, dos filhos adotivos, né? E também como é que como é que, como é que o aborto também impacta essa esse, esse sistema familiar na relação do, dos pais. Como equilibrar essa, essas questões aí? Como lidar, né? Com... É, porque eu tenho os filhos adotivos que tem os filhos pais legítimos, que nunca deixou de ser pais. Né? Como é que fica Sim. essa complexidade Sim. aí? Qual a melhor forma de lidar Sim. com essa Tá. Então, a melhor forma de lidar é reconhecer esses pais biológicos tá? reconhecer e, li... e falar a verdade sempre desde desde aquela criança do jeitinho dela quem sabe contando uma historinha olha eu recebi você você tem você veio de uma barriga você tem você teve um pai uma mãe biológico né? era uma vez era uma vez uma menininha que chegou para mim na minha casa eu a acolho com muito amor ela tem um pai a mãe e uma mãe nasceu de uma barriga e aqui eu também estou dando amor então sempre trazer a verdade trazer a verdade de uma forma com Desde criança, de uma forma lúdica, acessível Até essa criança vai crescendo, virando adolescente Ela vai perguntar, você já pode explicar de outra forma Mas sempre honrando esses pais tá? Sempre honrando esses pais Porque a gente não vai julgar Se eles não puderam criar, resolver doar essa criança A gente não traz nenhum julgamento Nem dentro do nosso coração Nem, nem, nem a gente vai cultivar que essa criança adotada crie julgamento dentro do coração dela sobre esses pais. E, principalmente, julgamento ruim. Né? Tudo na vida é um mistério. A gente tem que olhar para isso percebendo uma luz atrás. Isso tem um aprendizado. Então, tem um mistério. A gente não pode julgar. Então, é a melhor forma. Qual foi a outra pergunta? Abortos, né? É. Abortos é assim... Foi abortos em relação a... Bom, abortos é sempre a gente reconhecer que essa criança existe e dar um lugar no coração, nosso coração para elas, tá? Se foi um irmão que foi abortado, você perceber que esse irmão existiu um dia. Né? Se você perceber no seu coração, ele existiu. Então, talvez eu não seja o primeiro filho, eu seja o segundo, né? Ou seja o terceiro. Reconhecer isso, reconhecer que que esse ser, mesmo que não tenha nascido, ele pertence. Tá? Então, isso é uma forma de incluir. Muito Posso... bom. Pode seguir. Então, seguindo, quando eu estava falando que esses padrões voltam a aparecer no sistema para ser curado, por que isso? Porque tem uma inteligência que tudo rege para o nosso bem, para que a gente pro... possa expandir amor e consciência dentro de nós. E ajudar os outros no nosso sistema A também fazer isso né? Então por isso que vem Veja que sabedoria divina Que criatividade Quanto amor, quando esses padrões vêm Porque não puderam ser curados antes Curados antes, olhados né? A gente não, não pode ter compaixão Não pode trazer o amor Ficou sempre no não Eles podem voltar Porque tem uma inteligência que rege Rege para que o amor rei nesse sistema E quem sabe reinando em todos os sistemas familiares Vai reinar no mundo, né? Vai reinar na fora também Porque somos todos um, um né? Então por isso que Bert Helling fala Tem as ordens do amor Vamos olhar para elas Como estamos incluindo Como estamos fazendo pertencer nossos pais no sistema Nossos familiares Como estamos honrando, não julgando Como estamos equilibrando Esse daí receber, né? Como estamos valorizando esse recebimento da vida, que é o essencial. É tão grande que a gente não pode é, devolver para os pais essa dádiva. A gente vai. A gente recebeu, a gente acolhe com carinho, com amor, com gratidão e a gente vai dar para os outros. Né? Então, assim, o amor vai reinar. Vai reinar no nosso sistema. Ele volta porque existe uma inteligência divina que vai ressurgir para ser olhado, para ser curado, né? Então, é devido isso. Uhum. Trouxe... A Liliana está fazendo uma pergunta. Três irmãs e a última, quarta irmã, nasceu e logo faleceu. Alguém pode sofrer com isso se ela não foi incluída no sistema? Repete, Wallace, por favor. A irmã que nasceu e, e morreu logo, logo depois. São três irmãs e a quarta, logo que nasceu, morreu. Então ela está querendo saber se é necessário incluir também no sistema para ver algum, para evitar sofrimentos. Sim, muitas vezes, muitas vezes, não só nesse exemplo, mas em outros exemplos, as pessoas escondem algo que aconteceu na família, escondem uma morte que foi dolorida, ninguém fala mais, ninguém, ninguém fala, é, lança assim um segredo, lança assim um não podemos, um patre não falar, tá? Então isso é dizer um não, isso é não incluir. É, precisamos olhar e aceitar isso como um mistério do divino que trouxe isso e que essa pessoa ela estava predestinada a viver aquele tempo, é o suficiente para a experiência da vida dela nessa encarnação, né? Ah. E a gente honra isso e diz: e pode olhar, é como se a gente olhasse para ela e dissesse assim: eu honro o seu destino e eu sigo, eu continuo vivendo, né? eu continuo vivendo em gratidão. Você está no meu coração, tá? Nada de, de sigilo, nada de olhar isso como uma coisa má, né? Porque quando a gente faz isso, a gente não está incluindo. E nem está deixando essa pessoa pertencer ao sistema. Jane, a Fernanda também está perguntando uma pergunta aqui que outras pessoas estão achando importante você responder. É o que passar para os filhos, Você seja, que orientação dá para os filhos que foram rejeitados pelo pai ainda no ventre? Rejeição no ventre. É, preciso muito amor. É uma situação difícil, mas é, procurar conhecer a história desse, dessa mãe. É, procurar conhecer essa história. É uma mãe que possivelmente teve tanto medo de uma vida nova. Tantos medos. Tá? Então, é olhar para essa, essa mãe com muita compaixão. Tá? Mas Porque o... você tem uma... O pai, pronto, quando é a mãe é nesse caso. Quando é o pai também, por que, que esse pai rejeita essa criança? Ele não se sente capaz? Ele não se sente merecedor? Ele não se sente capaz de olhar para uma criança com um amor? Como foi, a cri... como foi esse pai em criança, tá? Então é tudo isso que a gente precisa se perguntar, né? Porque nada é pessoal contra a gente. Tudo tem uma história de vida por trás, é assim que a gente pode olhar de uma forma diferente, né? As constelações nos ajudam a isso. Quando a gente monta o sistema, a gente monta a constelação trazendo os personagens, trazendo esse pai, né? Trazendo essa mãe, trazendo essa pessoa que se sentiu assim, esse filho. Pode ser até o medo também de não poder dar o melhor para o, filho, né? o pai está... Em... O medo, isso. O medo. Então, a gente ah. pode... Não te ouvi. É, o medo de, de repente, o pai está com muita dificuldade financeira, ele está passando por Isso. uma... Então, é o medo de não dar conta também, né? Pode levar um... Não, não. dar conta, não dar conta também. São inúmeros motivos, tá? A primeira coisa é não julgar, não rotular. Esse pai não, tá pre... não é está prof... preparado, oh. ou então não conseguiu... ao oh, Espiritual, né? Como? Como? Falta de preparação emocional, espiritual, espiritual hum, tele... material. Ele teve a história de vida dele. Sempre olhar para a história de vida que eles tiveram, ou que os pais deles tiveram, os avós dessa pessoa. É? Pode estar repetindo um padrão também. Então, as coisas são complexas, não são simples. tá E que bom que não são simples. tá Porque tem inúmeros motivos que podem fazer a gente se comportar de um jeito, ou de outro, esses pais. A gente precisa olhar. Cada técnica ajuda a gente a olhar por um ângulo Porque nossa vida e nossa cura A gente vai fazendo como uma cebola Que a gente vai tirando a casquinha, tá? Ora, a gente pode estar simplesmente respirando Meditando, em contato com esse divino E vem um insight A gente tira uma casquinha pra gente conseguir expressar mais amor Ora, a gente está acessando uma técnica Pode ser um tetahilling A gente tirou mais uma casquinha E vê as crenças Ora, pode ser uma constelação A gente tirou mais uma casquinha dessa cebola Para chegando no... Na nossa lapidação É isso mesmo, a gente tá aqui pra isso Essa é a nossa vida Nosso propósito, é se crescer e evoluir Bom. Wallace, eu trouxe aqui um Como eu não tenho tempo aí, como estamos Pode ir, tá tranquilo Tá Eu trouxe só mais Eu trouxe umas duas frases do próprio Bert Helling Que eu vou ler, que eu achei muito interessante eu trouxe para vocês, né? Ótimo. Como entro em sintonia com minha alma, olho para os meus pais, eles me deram a vida que receberam de seus pais, eles me deram a vida que, é, eles a passaram essa vida né? inteiramente para mim, sem retirar nada, exatamente da maneira como receberam desses pais, olho para os meus pais e digo, tomo a vida da maneira como a recebi de presente de vocês, quando olho para eles assim, eu tomo a minha vida em plenitude. Esta é a primeira condição. Se imaginarmos que os nossos pais tinham que ser perfeitos, então, de acordo com a nossa ideia de perfeição, o que teríamos, de fato, recebido deles? Seria mais ou seria menos? Aí Bert fala, da minha parte digo, seria menos. Na medida em que entro em conexão com os meus pais Da maneira como são Minha alma se expande A partir do momento em que entro em sintonia com isso Aquilo que talvez tenha me custado esforço Também se torna valioso e me transmite força Então eu saio do esforço, da vida dura Muito duro estar o tempo todo emperrado no passado Julgando os pais, a sua vida emperra Então eu trago leveza a capacidade de viver com menos esforço, todas as dimensões e áreas da minha vida, trabalho, relacionamentos, etc. Diana, deixa eu falar para as pessoas que estão aqui acompanhando, né? É, tem pessoas aí que estão já agradecendo, pessoas emocionadas né com o seu conteúdo que você está apresentando. Excelente. E aí eu gostaria de dizer para vocês, gente, que essa semana, é, a partir de amanhã, nós estamos é, possibilitando as pessoas entrarem num grupo de WhatsApp, porque o ano passado nós organizamos o maior congresso internacional online de constelações familiares, eu fiz uma parceria pouco antes o Bert Helling falecer, ele faleceu no último dia do congresso, na verdade, foi uma grande coincidência, até eu estava em Nova York, e é, eu, eu é, tive com a Sofia Hellinger, eu fiz várias viagens para São Paulo, eu entrevistei é, os professores, digamos assim, indicados a dedo pela Sofia Hellinger, é, da, da Alemanha e do Brasil. E aí vocês vão ter um aprofundamento desses temas que Jean está trazendo aí, é, e outros temas assim, profundos, doenças crônicas, autoimunes. Nós entrevistamos o Sam Storch, que é o, o pai da, da, da constelação sistêmica, a resolução de conflitos familiares, separações, né, é, abortos, adoções... É, é autismo, é esquizofrenia, tudo que é doença, esses casos bem cabeludos, inventários, heranças. Então, a gente aprofundou a questão da relação com o dinheiro, da prosperidade financeira, das empresas, né? Então, a também tivemos a história da própria constelação familiar, desde quando começou, para entender, todo esse processo com Beth Bert chegou a, a, a organizar, um, sistematizar um conhecimento tão profundo e tão, e tão transformador, né? É, as ordens do amor, as ordens da ajuda, né, a, a, a, alemã, a alemã que foi pioneira aqui no Brasil, né, a Mimança Farne, eu fiz duas entrevistas com ela, uma foi exatamente em cima das ordens da ajuda, ou seja, como é que você ajuda as pessoas, né, aprender a se ajudar primeiro também. Então é um conteúdo simplesmente espetacular. E essa semana, né, depois que nós fizemos aí o, o, é, a maratona, que teve, é, é, a gente está tendo resultados incríveis, né, então, é, muitas pessoas não puderam participar e nós estamos disponibilizando o Constelar, esse primeiro congresso, numa condição ultra, ultra, ultra, ultra especial, né? É somente essa semana, vai ser só na quinta-feira, viu, gente? É só um dia, tá? Né? Mas para isso vocês precisam entrar num grupo de WhatsApp, não vai ser oferecido aqui no Instagram, não vai ser oferecido no e-mail, não vai ser oferecido no Facebook, e no YouTube, vai ser só dentro de um grupo de WhatsApp. Para isso, você precisa ir no meu perfil, lá no link do meu perfil. Clica no link e vai abrir um, uma janela e vai abrir lá grupo de WhatsApp, grupo VIP do WhatsApp para o Constelar. Se inscreve lá, tá? Amanhã nós estaremos divulgando as regras. E na quarta-feira a gente vai, vai anunciar para vocês qual é, qual é essa condição especial. Mas realmente é muito especial. Vocês vão ficar de queixo caído com o que a gente está fazendo. É realmente um, um presente, assim. Já é uma condição muito especial, como ele está hoje, mas a gente vai fazer milhão ainda. E na quinta-feira, você vai poder adquirir o Constelar. Quem não adquiriu, eu recomendo. Isso é um investimento para a vida. Eu não recomendo só que você assista, não. Eu recomendo que você seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, filho, gato, cachorro. Entendeu? E, e assista, porque esse conhecimento é ele é muito enriquecedor. Né? É uma sistematização linda de grandes consteladores. Além do mais, eu fiz 11 lives... Eu fiz 11 lives com, com os consteladores aqui da, da, da Hellinger, né, é, é, e tudo isso faz parte. E outro, você vai receber o material todo transcrito. Nós transcrevemos, você vai ter isso documentado, você pode fazer um livro de relações é, com conteúdo é, é muito expressivo. E o Bert Hellinger, antes de falecer, mandou pra gente algumas, algumas constelações, né, uns conteúdos lindos, né. E a Sufie Helling também. Então, vocês vão ter um material aí de apoio, de estudo, de pesquisa, de suporte para a vida, né? é Que vai contribuir com tudo isso aí que já está é, trazendo de forma também tão tão linda. Que bom, Wallace. É, acompanhei o Wallace. É, acompanhei ele, assim, sempre em conexão, quando ele estava construindo esse congresso. Tenho certeza que vai ser muito bom para vocês também poderem assistir. Vai ser muito enriquecedor, tá? São os conhecimentos esses que a gente está conversando. Então, eu aconselho muito que vocês possam se conectar com essa oportunidade, tá? E também convido vocês para visitarem o meu Instagram. Jeane Duarte Florescer. Se alguém Pô. puder digitar aí. Fala aí. Acompanhe, acompanhe o meu trabalho. Ela já, ela já colocou aí, é, é, mas eu pedi para ela colocar de novo, né? Para que vocês possam... Então e depois coloca o... lá lá no seu no seu Instagram tem telefone tem tudo isso né Lais porque a gente faz também online né então ela ela faz constelações online principalmente agora que está na pandemia né ela faz presencial e... tá em contato dele é então aí vocês podem ir lá no meu Instagram Gênio do Florescer e também vocês podem é, anotar por aí o meu telefone Lá tem um telefone na bio. Né? Então, eu estou fazendo um trabalho até criando um grupo onde as pessoas podem assistir As constelações online que eu faço. Constelação em grupo, né? online, via Zoom. E também tem a possibilidade das constelações individual, comigo, apenas comigo, via WhatsApp. Né? Através da câmera do WhatsApp. Eu e a pessoa, a cliente. Tênis, e a então Pênis sobe, só a Márcia colocou o seu Instagram, mas está faltando um N. É com dois Ns, Jeane dois... Duarte Florescer. Isso. Geane Duarte Florescer com dois Ns. E o telefone, 81993344135. Então, nós estamos aí nessa parceria. Recomendo que assistam um o congresso online que o estava está organizando. E se vocês sentirem no coração que querem olhar para alguma questão, estou disponível para acolher você com muito amor, né? com muita, com muito cuidado, tá? Então, para acessar algum atendimento online de constelação familiar. Ou Teta Healing, também atendo com Teta Healing. Gratidão. Diana, muito obrigado aí pela, pela, por informações tão preciosas. Então, gente, a, a ideia... A, a partir Amanhã nós teremos também a Daniela Casa Grande, né? É, teremos até quarta-feira, nós teremos aqui consteladoras é, do mais alto nível, é, trazendo conteúdos muito preciosos para vocês, para que vocês possam entender a importância desse olhar é, sistêmico, né? Essa parte de traição, viu, viu Marcelo? Isso tem lá no, no Constelar, você tem, tem, me parece que tem uma entrevista que a gente trabalha muito essa coisa da traição dentro do... do dos relacionamentos. Se a gente quiser, ela pode falar depois sobre isso aí. É, mas, enfim, a ideia é que a gente possa... É, eu tenho eu tenho falado muito para as pessoas que acompanham o meu trabalho né, dessa importância desse olhar amplo. né? A constelação familiar traz um olhar sistêmico, traz esse olhar para que você possa é, é, compreender de maneira é, os emaranhamentos que você pode estar vivendo hoje e, sobretudo, o que ela falou, evitar sair desse campo da resistência, da vitimização, da reclamação, porque você vai correr um sério risco. Né? Ou seja, é como se a vida tivesse trazendo um desafio que é uma oportunidade para você entender e evoluir. Quando você não compreende isso e você fica ali no papel de vítima, de coitado, de coitada, né? Por que acontece isso comigo? É, um forte, é uma forte candidata a, a que essa situação se repita na sua vida. Né? Então, a constelação familiar ela lhe traz essa clareza para você entender o por que, é que você está naquele lugar, né? E às vezes você está no lugar errado também, às vezes você está fora da ordem do sistema, essa coisa que a Jean trouxe aí da hierarquia, né? Então você pode estar tá em desequilíbrio na, na troca, na daimon, né? Então ter essa ter essa compreensão, né? Ter compreensão maior nos leva é, a a viver de maneira a fluir na vida sem estar tá criando as piores condições para a gente, porque muitas vezes nós estamos resistindo e exatamente atraindo o que a gente não quer, né? Então é muito importante ter essa clareza. a Constelação vai é, colocar as coisas no dos no, no, lugares. É né? por isso que eu recomendo sempre aos meus alunos, para todo mundo igual, começa faz uma constelação e, se possível, começa com pai e mãe, porque é exatamente onde está aí a questão de sucesso, de prosperidade, sucesso na vida, prosperidade financeira, nos negócios, tudo tem a ver. Com essa com essa relação com pai e mãe curando isso nós é curando isso nós nós poderemos levar para os nossos filhos também um aprendizado maior né uma consciência maior e reconhecer que nenhum ser humano é perfeito e que os pais nos deram é assim como nós também damos aos nossos filhos aquilo que a gente pode dar aquilo que a gente recebeu dentro às vezes das nossas limitações né e que faz parte do aprendizado de cada um e cada um assumindo a sua responsabilidade né? pela sua própria vida, né? É, sem, sem entrar no jogo da culpa, da a gente pode é, tomar, né? tomando os pais como eles são, a gente pode também criar as a, a melhor possibilidade para tocar a nossa vida de forma mais leve, né? com mais com mais leveza e contribuindo também para levar para os nossos filhos uma qualidade maior né? e que eles possam levar para frente. Lembrando, como o Jean falou e eu, é, eu fiquei aqui, e nós somos, recebemos 50% de genes do pai, 50% das, da mãe. Negar pai e mãe é negar uma parte sua, é um conflito, você estabelece um conflito de cara, você está criando um problema interno de relacionamento consigo, com uma, uma, a sua base, né? a sua base de dados, né? Então é muito importante ter clareza disso e olhar para os desafios que os nossos pais não puderam nos dar, Correr para a vida para aprender, né? Correr para a vida para aprender, porque certamente, possivelmente, eles receberam... É muito comum que os pais receberam menos do que é, o que a gente tem hoje, né? Com esse mundo, com tanta com tanta né com tantas possibilidades, você tem uma live como essa, com tantos conhecimentos importantes, então que a gente possa entrar na gratidão né? é, pelo pelo que a gente recebeu, pela vida que teve, né? Que a gente possa seguir adiante. É, tomando os pais e se fortalecendo em todas as áreas da nossa vida. Diana, muito obrigado aí pela, pela, pela contribuição tão importante. E amanhã teremos às 9 horas a Dani Casa Grande, também uma consteladora, que tem um trabalho lindo. É, esse ano ela me convidou, fez uma... deu uma entrevista para ela, ela vai estar conosco amanhã. Você pode se inscrever para o Constelar. Inclusive, dentro dos grupos, a gente vai estar passando algumas entrevistas, viu, gente? É, nós vamos estar divulgando... Né? Todo dia nós vamos estar divulgando O é, entrevista do Constelar Então você entrando no grupo Hoje amanhã você já vai ter uma entrevista Do Constelar para você ter uma ideia É né? um material de uma riqueza extraordinária é um, é um investimento Para a sua vida que eu recomendo que você faça né? E uma condição assim Também vai ser muito especial assim, uma, uma, uma condição especial Então lembra de seguir Geane Jeane lá Arroba Jeane Duarte Florescer Jeane com dois N's né? Florescer é, para que vocês possam quem quiser interagir diretamente com ela lá no, no, é, pelo Instagram fazer atendimento ela lá vai ter vai ter todas essas informações e aí eu vou deixar para que você deixe aí uma uma, uma mensagem final aí para as pessoas Gême né, para a gente fazer pra gente encerrar primeiro gratidão Wallace, a você por essa oportunidade de, de podermos conversar não é e a gente ajudar também a expandir amor e consciência dentro de nós e para todo mundo, né? Gratidão, Wallace Gratidão a vocês que estão aqui nos ouvindo, que tenham uma excelente noite, podendo refletir sobre muitas coisas e podendo ressignificar a sua relação com seus pais ou com outros ancestrais, ancestrais com seus filhos, né? Deixando esse amor expandir nesse sistema. E estou aqui para te apoiar se precisar fazer sua constelação, né? Então vocês podem também, no meu... pode me dar um oizinho também no meu WhatsApp. E a gente vai se comunicando. Vocês podem entrar na minha lista de transmissão. E a gente continua, segue conectado também. 819-9334-4135 E podem assistir as constelações, se quiserem conhecer as minhas constelações online também. Grande abraço a todos, grande abraço, Wallace, gratidão. Abraço, Cheane, boa noite para vocês, boa noite a todos que estão nos assistindo. Tem uma pessoa perguntando, o grupo de WhatsApp é outro? É, não é o grupo da Maratona, viu, gente? O pessoal que ainda está no grupo da Maratona vai, vai receber um convite para entrar no grupo, é um grupo VIP de WhatsApp, mas não tem nada a ver com a Maratona, você tem que sair, você tem que se inscrever em um outro grupo, tá? E nesse grupo, a partir de amanhã... Nós vamos postar um vídeo explicando quais são as regras do grupo. É um grupo apenas para falar do, do Constelar, com uma condição ultra, mega especial. Assim, realmente uma coisa é, quase que inacreditável, você vai ver. Né? Na quarta-feira, a gente vai estar revelando qual é essa oferta. Tá? E na quinta-feira, você vai só na quinta-feira, você vai poder adquirir esse material. Eu recomendo que você faça isso. Veja como um investimento aí para a sua vida. É, quem, mesmo quem, já, quem está na mentoria é um investimento complementar né, para a vida mesmo. E outra, assista isso, junto a família toda para assistir esse congresso, que ele certamente vai trazer clareza para muitos emaranhamentos da sua vida, porque não, eu, eu escolhi os temas mais cabeludos, assim como a é gente fala na linguagem popular, e, e com, os, com grandes consteladores do Brasil e da Alemanha, inclusive a Sofia Helge, foram duas entrevistas que eu fiz com ela, foram duas entrevistas que eu fiz com a Mimansa Farne, alemã, que trouxe as constelações do Brasil, duas também com é, o Sam Stoch, que é o criador das constelações sistêmicas, né? ele que trouxe essa visão do direito sistêmico. Então, assim, um conteúdo lindo, profundo, esclarecedor e muito transformador para todos vocês, tá bom? Então, sigam muito lá, sucesso, gente. Muito sucesso, Wallace, muito sucesso nesse congresso. Eu recomendo, assistam. Congresso online, constelar. Muito obrigado, Jana. Então, boa noite a todos vocês. Boa é... noite, boa noite, Wallace, a todos. E, e, é... Façam um bom proveito desse conteúdo lindo que foi apresentado aqui. Tchau, tchau. E amanhã às 19 horas. Eu, a Daniela Casa Grande, vamos estar falando amanhã sobre relacionamentos. Relacionamentos, viu? Então, quem estava querendo saber sobre relacionamento, aí o Marcelo que perguntou, o tema amanhã vai ser relacionamento. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui. Agora, eu, eu, só um minuto aqui que eu vou dizer qual é o tema. É, Para vocês, só que vocês perguntaram aí, eu terminei me esquecendo. É... Cinco dicas para ter um relacionamento afetivo harmonioso. Ela vai falar das cinco dicas para ter um relacionamento afetivo harmonioso, mas ela vai falar também de cinco atitudes que destroem os relacionamentos afetivos. Então, olha aí, ó. Né? Um tema especial, principalmente nessa época de pandemia, que está tendo muitas crises no relacionamento, muitas coisas. Então, vai ser um conteúdo maravilhoso também. Boa noite. Valeu, Jane. Grande abraço. Boa noite a todos, gente. Um abraço, até Graças amanhã. a todos. Até.